Vocês não vão entrar no garoto. Eu, do... eu tô entrando. Falta o R4 só. Entrei. Não, peraí, que apareceu aqui o Barazino. Eita, yeah, é. É. Eita, Entrei. Então você vê esse tipo de coisa, né, cara? Vai, vocês já não terminaram de escrever, não, gente? Eu já, eu tô pensando. Eu, terminei também. eu quero. Não, não pensa, só faz. Ó, pareci filósofo agora, cara. Filósofo esse cara. E daí que o cara tem o de do maraca. Nossa, nossa, perdi uma chance boa, hein. Olha, que demora, viu? que que é o lento aqui, mano? No PC. Meu Deus. <risos> o cara não sabe escrever Jazz Ghost. <risos> ah. é só, mas é proposital. proposital. Tá, o Jazz Ghost, entendeu? Eu que no tu nome? tá rindo ainda, eu acho que eu vi meu nome. Não, pode falar o que que tá no teu desenho, tá? Ô, oh, obrigado pela dica. Acho que eu vou fazer um creeper. Não pode tomar, Renan. Diabo, é lá a Trindade. Nada. Você não participa dela. Eu pensei que esse era do Renan. Então, eu tô falando, eu tô fazendo o creeper. Não <risos> pode <risos> tomar, Rabelabelabel. Alguém tá gravando isso aí pro impressão minha? Se vocês não entenderem, cara. O problema é seu. <risos> Nossa! Deu. Sei lá, eu coloquei só o inicial de vocês <risos> e pronto. Oficialmente, eu não sei desenhar, tá? Só... Ah, tá acabando o tempo aí, gente, tá acabando tempo. o tempo. você é daltonico cara. Né? Ah, tá... É uma verdade, eu vou pegar o azul aqui. Os de a quero. A... Como que eu posso indicar aquele é Ah, já sei a roupa. ai ah, eu confundi, foi mal, confundi a cor. Nossa, eu vou ter que fazer o bocado uh... da roupa dele. Eu... O oh, pior é que eu não sei qual que é a skin desse cara. Provavelmente eu fiz tudo errado. É possível, o cara tá fazendo um merda. Não, é o Tamakata tá que assim, desenhou x pessoa, que não é o Vinícius. De desenhou x pessoa. Mano, fala, cara, tá pior que eu na mão de outro falando isso. desenha aí, cara. É, desenha aí, tá. <risos> tá, beleza. Tranquilo, isso aqui até que foi fácil. Acho que eu peguei o na hora de escrever. Porque o personagem do Minecraft vai jus a mim, né? Os personagens do Minecraft não. é tudo cabeça. Não quero falar com você não, Vinícius. Você tá sendo discriminado. Quer dizer, discriminoso. Discriminado sou que? eu. Cara. É, em prêmio 2022 aí, cara. Ah não, chega, amor. pelo amor de Deus. Calma, que tá um hotel também. Sober, to tudo, together. Ô, oh, sério, não para de cantar e atrapalha a minha obra de arte aqui. <risos> tá ficando mal. Nossa, rosa. ó, artista, calma. Vai ser lente aí. Terceiro, terceiro, que Tá ficando mal, bosta aí. Ui, não vai. É? Agora que eu vi o título. <risos> <risos> ah, beleza, o R4 já é a prova, né? A prova que isso aqui veio da Deep Web, mano. Essa partida. Tem problema não fazer a cabeça do cara? Às vezes, sim. Às vezes, mais pode confundir e falar que ele tá sem cabeça. Nossa, calma. <risos> Isso aqui tá com cara de Breno. Aí aqui tá parecendo o um doutor Fraudinha suja, mas tudo bem, bora. Nossa, não deu tempo. Não, terminei, não vai dar tempo. Getting... Vem, me vem, a vem. Não, não, não, Vai, vai Vai, vai, vai Para não, não, não, não, não, não, não, não, aí Calma aí. não, não, não, Calma não, <aí>. Era isso? <risos> Jack Night <risos> Cadê os containers? É não é possível, mano. Vamos ver quem chegou a essa. Tirar o rei do grau. Não, acabou No! ele. Não, nunca! o roupa azul, ali. Eu não sei qual que é a cor dele. Não. Não, tá de... não tá com uma carinha de prautinha é suja, mano? Não. Foto de foto de foto de foto de esse é o Breno. Esse é o Breno. foto <risos> é <risos> oh, acho que a foto de perfil de foto foto a foto foto de perfil, tá? Ai ai ai o Breno La Trindade O que, que é isso? Eu não sei o que é isso aí não. Luan R4A Renan. Pois isso aí deu um trabalho, eu não consegui terminar ainda. Ai ai ai. Aí Bom, aí, aí. Aí você lascou com o nosso compatriota aqui, Opa, né? Ó, coloca o modo. deixa eu ver. O modo. Não, só. Copia é barata. Cópia barata? Pode ser. Complemento, bora, complemento. Você não pode terminar o desenho, tá? Você tem que fazer um desenho pra completar. É isso. Não termine seu desenho. Não, não, é para terminar assim. Não, não. É cópia barata. Copia barata. É complemento, não é cópia barata. Renan. Ah, tá. Ela tá perdida, tá ligado? Ah, galera, Pô. já é para desenhar já? Já, ué? Faz ah, tempo. Ah, tá. <risos> <risos> Vai vir dois e cinco já. Já terminei. Deu ruim aqui. Ai, não, calma, <risos> O início pegou o meu sangue. <risos> já fez isso aqui, mano. Até tá uma barbinha no bicho. Não, não é o meu, não. <risos> Parece o azul babão do Roblox, mano. Mas é eu tenho que identificar isso daqui como uma árvore? Que Por que árvore? Alguém me explica por que árvore? Ah, também não sei. Não, não sei qual que ele pegou. Quem que fez uma árvore? <risos> eu não fiz, não. Eu também não. Também não, mano. Aí o cara já tá brisando. Então é vocês aí, seus... Eu brisando, tá achando que os drogas, caralho, também... Batendo tá ele vestindo uns trapos. Pô, oh, esse aqui pode terminar agora, né? Não, não, Renan. Deixar algo pro coleguinha pode, fazer. pode, pode, pode, pode. Ninguém mais vai pegar. Pode terminar. Tem que terminar. Tem que terminar. Eu lembrei desse modo. Não me pergunte o que que eu estou fazendo. Eu só estou fazendo. Olha esse negócio de cal, aí, hein, mano? Nossa, meu desenho ficou muito bom. Eu não entendi, tá. eu não... Ah, não. Pera aí. Isso aqui é sacanagem, mano. Pera aí. Que diabos é isso? É só uma linha. Ah, sei que invento agora aí. É do Renan, já sabia. Então né? é do Renan, Porque o negócio foi é só uma linha. Uma Eu não fiz uma linha. Já sabe que vai ser melhor, né? Vai ser. Nossa. Extraordinário. Né? Nossa. O desenho vai estar tá atrás do personagem. <risos> vai mesmo. Você tá zoando, mas vai mesmo. Vai. vai Cara, não é o meu desenho vai estar tá atrás do personagem, vocês não estão vendo? Não? Tá ali, <risos> mano. Tá ali, mas vocês são cegos. Nossa, o maluco a mano, só tem um braço, cara. Deixa eu terminar aqui. Alguém faz os bonecos aqui, que eu já. Para, tá menino, para de falar, cara. É isso mesmo, obedeça minha sardinha. Hum, hum, hum. Isso, mano. O cara do lado virou uma bruxa, Ué, não virei seus parentes, cara. Eu só não falo tá? Falo mãe, que só pode lado. usar a mãe do Renan, a mãe. Já tá acessando pode não Que foi maracana? Maracanã, ai, ai, ai, lá vem a volta dos que não foram. É no teu caso não tem como ir né, só se cortar no meio. Olha, esse aqui gostei, quem fez, obrigado viu, gostei. Palinha aqui, mano. Feio, então essa linha feia aí. Não, desde quando? Essa linha é a mais reta possível que eu já fiz no face da Terra. Beleza, a linha parece que alguém atropelou o cara enquanto ele desenhava. Calma aí, galera, não tá tão ruim assim, não, mano. Não, eu tô criticando a obra-prima, Vocês ó. não viram a minha rua ainda, que quando vocês vêm... Ah, então eu já sei de quem que é essa rua aqui. Eu não vi nenhuma rua, não, hein. É que você aí, é, aí, é, aí. é diferente, acho é que você é estranho, Renan. Peguei uma três já, Renan. Linha foi o Renan, linha não, né? Desaforo pra humanidade. Claro. Não pode nem ser chamado de linha. Esse desenho tá muito forte, mas eu já terminei. Ah não, foi o Renan. Eles vão partida. Ah não, Renan. Ah não, Renan. <risos> é? Ai, ah. ai, meu grande Renan! Do nada. Cara esquizofrênico, pelo amor de Deus. Gente... Uh, uh, pronto, todo mundo terminou? Ah, Me deram mal que vai acabar em dois segundos. Acabou. <risos> Vamos ver, vai começar vai. a próximo início. Vem os games. Nossa, esse aí ficou bom, hein? Minecraft microcefálico. A R4, tu viu um... Não, R4 ficou legal, R4 ficou legal. O fone, deixa que... eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Beleza. <risos> <risos> Meu que? Meu Deus. Ah, Deus. ele fez um pódio. Sim, eu cheguei um pódio naquele negócio. Oh, mas tinha bosta, Helena. Que o maior carinha aqui, né? O cara eu fiz o negão, cara. É a rede dos sapatos. Ah, eu recebi esse trato. Eu recebi, eu recebi. É eu recebi. Doido. Aí ó, nossa senhora. Agora eu fiquei triste com o meu. Eu não fiz o fundo. Nossa, que old hein. Ele 4 cara. <risos> O meu, eu fiz um mendigo, R 4 uma não mal. Eu não <risos> tenho do eu quero, eu quero ver o meu, eu quero fiz ver o um meu. Fiz um mendigo ali, mano, tá? Até a, linha tá, reta tá, reta tá não, a linha reta do cara. linha árvore, <risos> oh, não saiu. Eu fiz mais coisa. Ah, entendi. Ah, tá. Eu consegui terminar de desenhar. Ai, ah, por que tem o Vinicius assim todo os <risos> né? Que... Que... Brincadeira Eu não, entendi, mano. não ó Tem o eu sol quero, quero dentro o Tem meu. o sol de verdade, que é o Vinicius E tem uma bola que tem o sol dentro, que é o Vinicius também Eu quero ver o meu, hein O meu até era bom Eu não sabia que era pra pintar eu fui. Não, o... nosso, ficou muito bom, seu Ricardo Nossa, ah, não o não, o que o do mapa de 7 segundos, de mano? É meu. o Dá uma veio. Não, meu ficou bom, né? Eu vi isso daí, Rinaldi. Não, então você é esquizofrênico, né? Felizou, R4 de tudo, Akam. Sério, mesmo? <risos> Ele não vai voltar, cara. Ô, Vinícius. Vinicius. Ele acha que ficou mutado, isso sim. É, cara. A minha pergunta é ser é pra ele aí, cara. Desumilde, olha, deixa os amigos no vácuo. Sempre usa a mesma camisa, Vini? Sempre, por quê? Todas as fotos que os outros mandam de tu, você tá com a mesma camisa? Você é bem? É, o, R... o R4 foi a minha, né, amigo? Ah, não, não é, é diferente, ó. É diferente, cara, ó. É que eu só tenho camisa cinza ou preta. Tem uma urna eletrônica em casa, ó, oh, que legal. <risos> é isso aí. Gente! <risos> o Renan, o que, que você acha de chamar o povo lá do, do servidor para gravar para jogar essa fone? Pode ser, bora lá chamar. Bora lá, entra na casa gente nesse Não, calma aí. Eu não sei é. começar uma conversa, gente. Começa, relaxa, bora. Eu sou tímida, pá, Pedro, eu sou baixinha, cara. Não acreditar como a pessoa tem que estar... Oh, entrou, foi mal. Gente, alguém poderia me responder? Vamos jogar é, Gartic Fone? Para você saber se nós vamos jogar ou não, assiste o próximo episódio. Não,